Você sabia que a água da chuva é muito poderosa? Usar a água da chuva de uma tempestade de raios, por exemplo, pode te ajudar a resolver alguns problemas bem sérios. Dentro da bruxaria e de alguns sistemas mágicos de feitiçaria, a água da chuva ela tem muito poder, principalmente quando ela é pega em momentos específicos. Eu, por exemplo, já tive muitas dificuldades em fazer magia e consegui encontrar maneiras de usar as forças da natureza ao meu favor. Para ajudar nos meus feitiços e fazer com que eles se tornem cada vez mais certeiros. Não é novidade para ninguém que a natureza é muito abundante, e poderosa e a água da chuva né, de uma tempestade vai carregar com ela um grande poder de banimento e pode ser usada até mesmo para alguns tipos de ataques mágicos, da mesma forma que a água da chuva de verão e a água da chuva de inverno vão ter as suas próprias características mágicas. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o poder da água da chuva, te ensinar como usar em seus feitiços,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 Será que a água da chuva carrega com ela os mesmos poderes, significados e símbolos né, do elemento água que é usado de forma geral na bruxaria? Eu podia te dizer que sim, mas isso ia ser uma mentira, uma meia verdade. O elemento água, no geral, tá, vai representar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Tudo isso comparando com suas características de fluidez e mudança constante. Nas suas representações físicas, né, a gente pode dizer que vamos encontrar aí maior conexão com esse elemento através do mar, dos rios, das cascatas, das geleiras, das cachoeiras e da chuva, que é exatamente o tema do vídeo de hoje. Todos os mananciais que existem e estão presentes desde tempos ancestrais são pontos de conexão com o elemento água. A água não está apenas fora, mas também se encontra dentro de nós, em nosso corpo. E a sua força está em nossos fluidos, onde o mais poderoso deles é o sangue, porque contém toda a nossa carga genética, desde os primeiros seres vivos, toda essa conexão com a nossa linhagem, tá? É, isso tem muita força a água, ela é utilizada desde muito tempo nos rituais de cura, harmonização abertura de caminhos, intuição ela é usada para melhorar a nossa sintonia psíquica, o poder água, ele é imenso e ele é capaz de fazer com que o homem transcenda os limites de si mesmo e alcance a sabedoria, alcance a visão, esse elemento vai estar associado a ritos de passagem muito importantes como o nascimento e a morte, em várias culturas a morte, ela é descrita como atravessar das águas, como a gente pode ver aí em alguns mitos gregos relacionados à passagem das almas, tá bom? Da mesma forma que em diversos outros mitos a gente também pode ter aí a descrição, por exemplo, do rio da vida, né? um manancial de água profunda, cheio, como se fosse uma grande cascada que a tudo alimenta. Mas, se todos os tipos de mananciais representam o elemento água, por que a chuva vai ter conotações diferentes no trabalho mágico em comparação, por exemplo, ao rio ou mar?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 Uma coisa muito importante que a gente tem que falar é que os detalhes são muito importantes nesse caso, tá? É, a formação daquele manancial de água, ele também vai falar muito sobre a sua usabilidade mágica. A água do mar, por exemplo, devido ao sal, aos animais que vivem dentro né, dele e outros corpos vivos né, que estão ali se movimentando, vão trazer para a água do mar a usabilidade é, de banimento e até mesmo de trazer coisas à vida. E a água doce que está parada também vai ganhar outra conotação. Ambas, né, têm o poder da água, trabalham seus fluxos e refluxos e as energias internas, ou seja, a psique. Mas, ao mesmo tempo, em suas características, elas são diferentes e elas vão trazer usos diferentes, tá? E com a água da chuva vai acontecer a mesma coisa, tá? A chuva se forma quando a água é aquecida pelo sol. Então, vai ter a evaporação, né, esse vapor se transforma em água em seguida, né? Esse vapor ele vai se misturar com o ar e ele vai começar a subir, subir e formar nuvens ao atingir atitudes altas, né? Ou encontrar aí massas de ar frio. Esse vapor vai densificar e virar água novamente. Essa água ela é mais pesada que o vapor, sendo assim, as nuvens não sustentam ela e ela vai cair de novo na Terra em formato de chuva. A água, ela é um catalisador de energia natural. Sendo assim, ela vai puxar para ela todas as energias que estão naquele espaço. Por isso, dentro da bruxaria normal, a gente energizar, por exemplo, a água com as forças que a gente deseja, tá? Seja com a imposição de mãos, colocando cristais dentro, fazendo um chá com ervas e por aí vai. Filosoficamente, simbolicamente falando, né, a chuva, ela se forma a partir do vapor da água que está em um ambiente. A água, sendo um catalisador natural, ela vai com ter dentro dela toda a energia daquele lugar, daquele ambiente, daquele período sazonal. Cada estação do ano tem uma característica própria, consecutivamente uma energia específica, sendo assim, a chuva de verão, a de inverno, de primavera, de outono, vai conter nela energias relacionadas ao período sazonal, porque elas são formadas a partir da água daquele período. Então, a partir do momento em que você entende que a água, né, por ser um catalisador natural, estando naquele espaço sazonal, seja ela primavera, verão, outono, inverno, vai conter dentro dela, aquelas energias daquele período, a água com a energia daquele período vai evaporar, vai subir para o céu e aí vai formar todo o processo da chuva. Logo, a chuva daquele período sazonal vai conter nele a energia específica e o poder daquele período sazonal. E quais os poderes das águas das chuvas dos períodos sazonais? O YouTube desbloqueou pra gente um novo recurso que pode ajudar esse canal a crescer e melhorar ainda mais a qualidade dos vídeos que chegam aí para você do outro lado. Esse esse recurso é o Valeu, que nada mais é do que uma ferramenta simples para você ir do outro lado, fazer parte é, do que a gente cria por aqui, se tornando um apoiador do canal. A partir, gente, de um real, você consegue apoiar esse projeto e fazer com que a gente traga ainda mais conteúdo com muito mais qualidade. É muito simples dar um Valeu, basta você clicar no botão aqui embaixo, certo? Fica próximo do botão curtir e deixar o seu apoio. Simples, fácil e eu vou ficar muito feliz com a sua ajuda. Normalmente a primavera no hemisfério sul ela vai ter início por volta do dia 22 de setembro, já no hemisfério norte ela vai começar por 20 de março. A primavera ela é muito conhecida como a estação das flores, mas como já deve ter ficado claro né, que essa é uma característica da primavera que não é vista em todos os lugares do mundo, em geral esse período é sim um período de floração, onde a temperatura está mais equilibrada e tudo na natureza vai apontar é, para esse momento de vida que está chegando. Tá? E assim como as flores vão desabrochar, chegou a hora da gente iniciar os nossos projetos, de colocar em prática tudo aquilo que a gente está maquinando, por exemplo, enquanto o inverno estava presente. Né? Após a observação de tudo que precisava ser mandado embora, e da gente ter resolvido todas né, as pendências emocionais, chegou finalmente o um momento onde tudo na natureza vai conspirar é, para o sucesso. Por isso que a primavera é o marco da floração, certo? As chuvas de primavera, elas vão trazer um poder aí de abundância gigantesco e elas podem ser utilizadas em feitiços de prosperidade e até mesmo de proteção dos nossos negócios e objetivos. Assim como a temperatura né, está se reorganizando e tornando novamente as coisas ao seu equilíbrio, é hora da gente também tomar o equilíbrio da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. A água desse período ela também pode ser usada né, em feitiços relacionados ao nascimento e a fertilização. Magias e rituais que falam sobre alegria de estar vivo e sobre despertar né, dos nossos propósitos também vão ganhar poder na utilização dessa água. Então, magias e feitiços e rituais que visem aí união, equilíbrio entre famílias, amigos e pessoas que possam estar brigadas também vão ganhar conotações muito positivas quando se utilizar a água da chuva da primavera, da mesma forma que rituais para a saúde, principalmente para grávidas e crianças recém-nascidas ou animais. No Hemisfério Sul o verão ele vai acontecer por volta dos dias 21 e 22 de dezembro e no hemisfério norte entre 20 e 21 de julho. É muito difícil a gente falar de verão sem imaginar dias ensolarados e um céuzão azul, tá? Poucas nuvens, muito calor, né? Fora que em vários países é comum né as férias escolares e em regiões litorâneas o turismo passa a ser muito mais forte. O verão, ele marca o poder da vitalidade. É um momento onde o que está adormecido precisa acordar. Os animais, eles vão estar mais férteis, o mundo vai vibrar não só em cores, mas em calor, tá? E demonstra aí o poder da vida durante o verão os dias são muito mais longos e a noite geralmente mais curtas e a temperatura fica mais alta, o que pode causar né, maior evaporação, por exemplo, da água consecutivamente trazer aí pancadas de chuva repentina o que diferente de períodos de frio são chuvas mais gostosas porque elas vão trazer aí uma sensação de frescor quem nunca tomou aí uma chuvinha no calor e adorou, né? A água da chuva desse período ela é muito boa para feitiços voltados para fertilidade, principalmente quando falamos de uma fertilidade voltada aos filhos, tá? Auxiliando pessoas que desejam engravidar. Os rituais para iluminação, principalmente quando essa iluminação se trata do poder pessoal, do brilho pessoal, se tornam também muito mais certeiros, tá? Feitiços para virilidade, né? Para aquecer, melhorar as relações sexuais, também vão ganhar muito poder com as águas da chuva desse período sazonal. Então, vai lá, faz um banho bem gostoso e toma com seu crush, porque vocês vão ver que vocês vão arrepiar de madrugada eu sei que o conteúdo tá uma delícia por isso eu quero convidar você para me seguir no Instagram no Instagram eu posto conteúdos que complementam os que eu trago aqui pra você no canal, certo? e que vão ajudar você a aprender muito mais a respeito de magia e espiritualidade então me segue no Instagram e me manda um direct pra gente conversar. O outono aqui no hemisfério sul começa entre 20 e 21 de março no hemisfério norte começa por volta de 22 e 23 de setembro e sempre que é outono no hemisfério sul, é primavera no hemisfério norte e vice-versa. Esse período do ano ele tem características próprias e que normalmente são muito mais visíveis em regiões de clima temperado e subtropical, onde a gente pode ver né, a famosa queda das folhas, são características aí nessa estação. A queda das folhas traz uma alusão muito poderosa sobre a observação das nossas vidas, dos nossos sonhos e objetivos, até mesmo a análise de tudo que a gente tem colhido até aqui. Perder as nossas folhas e deixar para trás tudo aquilo que já não faz mais sentido, que atrapalha o nosso desenvolvimento, impede o crescimento e desenvolvimento dos nossos planos. É o momento da gente perceber tudo o que não faz mais sentido para que durante o inverno o que não flui possa morrer e dar espaço para coisas novas surgirem lá na primavera. Outra coisa muito importante desse período é que as plantas frutíferas nessa época do ano, elas tendem a amadurecer os seus frutos. É uma estação de colheita abundante, produtiva, o que aí vai ressaltar ainda mais a ideia da gente olhar com atenção tudo aquilo que a gente tem é, tido como resultado. Você está num bom momento nesse período do ano? Se sim, por quê? Comemora, aproveita. É, saboreia os seus frutos, tá, é, com atenção, com carinho, não está no momento bom do ano, por quê? O que, que deu errado? Também observa, aproveita esse momento para poder observar o porquê as coisas não fluíram. A água da chuva desse período, ela é muito boa para feitiços de quebra de barreiras, que impedem aí a evolução e o crescimento, é... E assim como né, os trabalhos de proteção, a gente pode fortalecer as nossas colheitas e trabalhar magicamente para é, desmascarar, por exemplo, inimigos e pessoas que podem estar fingindo ser o que não são. O inverno no Hemisfério Sul ele vai acontecer por volta do dia 21 de junho e no Hemisfério Norte por volta do dia 22 de dezembro e as características deles são bem diferentes. O inverno, como a gente vê nos filmes, né, cheio de neve... É acontece com muita força no hemisfério norte, já que no hemisfério sul ele é marcado pela diminuição da temperatura e da umidade. A baixa de temperatura de ambos os lugares do mundo traz aí com muita força o recolhimento, que é uma coisa natural quando a gente está passando por esse período frio e a gente se torna normalmente mais letárgico e menos produtivo. As nossas emoções elas vão se tornar muito mais intensas e por vezes a gente pode acabar ficando melancólico, tá? Principalmente se você está no lugar onde neva, isso é muito comum. Os animais eles também procuram se recolher e é o momento onde a gente vai dar... É vazão aí para observação da nossa alma. Definitivamente o inverno não é o momento de a gente tornar as nossas decisões palpáveis, tá? Tampouco decidir coisas muito mirabolantes e colocar as coisas em ação, tá? Muito, muito, muito pelo contrário. No inverno a gente tem que olhar com muito mais atenção os nossos objetivos, as nossas dores, nossas feridas, tá? As nossas frustrações e durante este tempo de recolhimento a gente vai procurar soluções, vai se curar e reorganizar tudo isso dentro da gente para que quando a energia for favorável a gente possa pôr os nossos objetivos em prática. A água da chuva desse período ela é muito boa para feitiços situais relacionados à proteção da família, dos negócios, dos animais, afinal de contas é durante o inverno, principalmente, que a gente precisa estar tá recolhido, estar tá? junto, tá? Rituais de reconhecimento e acolhimento das nossas dores são muito mais poderosos utilizando a água dessa chuva. Trabalhar com medos e traumas também vai ganhar um outro tom quando a gente trabalha com a água dessa chuva, assim como feitiços e rituais relacionados aos nossos ancestrais e aos mortos, tá? Os desencarnados. A água da chuva é, desse período é muito potente para se conectar com os antepassados e trazer para perto de nós poder, tá? o poder dos aliados já falecidos. A água do ciclo sazonal ela é muito poderosa, mas quando a gente tem aí tempestades de raio, de vento, granizo, é, chuvas assim, ganham outra conotação mágica. É, você sabia que com as águas da chuva, por exemplo, de granizo, a gente pode congelar aí energias negativas, impedindo que elas cheguem até nós? Se você não sabia, então deixa eu te contar tudo o que você precisa saber a esse respeito.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 por mim, tendo os conteúdos aqui do canal como base e recebendo material de tudo exclusivo. É muito fácil tornar membro, é só você clicar aqui embaixo em Seja Membro, certo? Que fica do ladinho do botão inscreva-se. Ou então abre aqui a descrição do vídeo e clica no link Seja Membro. Escolhe a categoria que melhor faz parte aí da sua realidade e vem fazer parte da nossa revoada. Os raios e as tempestades de raios, elas vão se tornar muito mais populares a partir do deus grego, Zeus, que tem aí os raios como uma de suas armas de guerra. E não só por conta dessa parte mitológica que está atrelada ao deus dos trovões, mas porque o raio que se forma durante as tempestades vai conter nele de 25 a 30 mil graus centígrados. E com toda certeza pode causar aí, grandes estragos. E a chuva de raio é muito poderosa quando se trata de magias rituais relacionados a ataques mágicos, maldições e todas as formas de ataque e defesa, tá? É realmente um tipo de chuva muito poderosa para situações de combate. Então, toma cuidado na hora de pegar essa chuva, pra você tomar um raio na sua cabeça, né? Mas se você tiver a oportunidade de pegar a água da chuva de uma tempestade de raio, deixa ela guardadinha porque pode ser muito útil. Nós também vamos ter aí os ventos relacionados a diversas mitologias. O elemento ar, no geral, tem o poder de levar para longe o que bem a gente desejar. sendo assim, as tempestades de vento vão ganhar muito poder para quando se trata de feitiços de banimento energético. As águas colhidas nas tempestades de vento podem te ajudar aí a se livrar de alguém que está indesejado, tirado do seu caminho, pode ajudar você a quebrar feitiços e maldições, te ajuda também a superar a tristeza levando embora do seu coração aquilo que mais te machuca tá ela pode te ajudar a se livrar de inimigos que estão te atrapalhando e de muitas outras coisas que você assim desejar com as águas de granizo você pode fazer feitiços de proteção mas também é muito útil em feitiços de ataque essa água contém uma dualidade de uso aí bastante grande Diferente das águas de tempestade de raios, o granizo ele vai agir com muito mais força no emocional, então é, não adianta de nada você saber para que servem as águas de chuva sem entender como você pode, por exemplo, aplicar o uso delas no seu cotidiano, fora que também existem algumas ressalvas muito importantes para se trabalhar com a água da chuva. Uma das maneiras mais comuns de usar as águas da chuva são através dos banhos. Você pode colher as águas da chuva das estações é, ou nos momentos em que você achar propício, e depois disso utilizar essa água em banhos, misturando aí com essências, óleos aromáticos, ervas, tá? E o que mais você desejar colocar nesse banho para empoderar ele ainda mais. Você pode montar poções de uso externo utilizando as águas emborrifadores, né? Para você poder espirrar, aspergir ela aí por sua casa, nas né, Suas roupas, toalhas, cortinas. E no local de trabalho, se você quiser, como uma forma de potencializar as energias ou até mesmo purificar o espaço. Você também pode fazer... Poções específicas com água da chuva para lavar suas roupas, as toalhas do altar, a mesa de tarô, as suas túnicas e os seus objetos de poder. Existem algumas pessoas que gostam de fazer poções e outros é, trabalhos mágicos utilizando a água da chuva em alimentos, tá? Mas eu acho um pouco preocupante a ingestão da água da chuva, principalmente quando ela está colhida direto da calha, do telhado, sabe? E de outros lugares que não são muito assim limpos, são meio insalubres, por conta de toda a sujeira que pode ter. Então, caso você, do outro lado, deseja utilizar a água da chuva para poções e coisas, tá? Para você ingerir, é interessante que você colha essa água em um ambiente aberto e que não tenha contato com nenhum tipo de calha ou nenhuma sujidade, por favor. De preferência, colocando aí a vasilha num lugar alto, aberto, para que a água ela não bata no chão e depois caia na vasilha, tá? E depois de fazer isso, é muito importante que você ferva essa água, caso você queira realmente utilizar ela para ingestão, para matar todos aí os micro-organismos, os micróbios, o que pode te fazer mal, tá? Normalmente, todo tipo de magia que utiliza a água pode ser feita com água de chuva, tá? Através da água da chuva, você vai potencializar os seus feitiços, utilizando as informações que eu expliquei nesse vídeo inteirinho. Se... Esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui embaixo um comentário, seja com seu amor e carinho, ou com alguma pergunta que você queira, qualquer dúvida você já sabe, né? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, um beijo, que o sol possa iluminar o seu caminho e tchau!